O mundo de One Piece não é mais o mesmo, os Yonkous foram todos renovados, os revolucionários finalmente declararam guerra ao governo mundial e a busca pelo tesouro One Piece se torna muito mais acirrada, porém em meio a essas ondas turbulentas um sopro maral permanece misterioso, a grande frota de do chapéu de palha e o evento histórico ao qual deveriam fazer parte Mas se eles não vieram ajudar Luffy contra Kaido e Big Mom E muito menos precisaram intervir no resgate de Sabo O que sobra para eles? Uma guerra total na ilha de Egghead Quero saber a proporção do incidente de Egghead O traidor Vegapunk E como nascem os dragões celestiais? Então se que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse, hein? Sentiu uma sensação aí de Bari Ford chegando? Eu pelo menos tive essa sensação. Vai ter guerra total. Será que a Grande Frota chega aí? Vai participar do incidente de Egghead? Mas o que pode ocasionar isso? E quanto ao tá traidor, hein? Como é que York consiga enganar todo mundo? E por quê? Quer se tornar um dragão celestial? Eu tenho todas essas respostas, assiste até o fim. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí você se inscreve. Agora, se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like para dar uma força para esse vídeo. é agora com vocês, tudo sobre o Peace 1078. Então vamos lá, pior geração. Começar com a nossa história de capa, onde vemos que o Caesar e o Judge finalmente se entenderam no tempo atual e decidiram formar os New Mads. Isso aqui é muito legal porque pode ir para qualquer caminho agora, esses cientistas. Pode ser até que o Vegapunk se junte a eles no futuro por conta dessa energia infinita que ele veio a descobrir e toda a sua pesquisa. Talvez a cura das Smiles seja uma realidade. E já o capítulo começa com o Ela está usando seu Dendemushi pessoal para falar diretamente com Sentomaru Stussy acaba informando que Kizaru está chegando na ilha de Egghead o plano é ter forças da marinha como reforço já que o governo mundial está tomando precauções extremas devido ao conteúdo da pesquisa do Dr. Vegapunk já estar muito além das descobertas de Ohara e que a ilha de Egghead tem uma força de defesa que Ohara não possuía então é por isso que o governo mundial Está movendo suas forças, muito além de um simples Buster Call normal. Podemos ver que as pessoas então começam a evacuar toda a ilha de Egghead. Essas falas são meio agridoces, quando você para para ver a força que foi usada em Ohara para matar pessoas inocentes sem piedade. Temos também Luluzi apagada do mapa, as configurações desse capítulo aqui... São sim para algo muito grande na história do One Piece. Ainda mais quando ficamos sabendo que o Dr. Vegapunk e toda a sua pesquisa. Já estão muito além do que o Hara descobriu. O que, que o Hara sabia galera? Dois pontos principais. Traduzir poneglyphs e o nome do reino antigo. Vegapunk já deve saber essas duas coisas. Mas também já nos revelou umas outras três a mais aí. O robô antigo. O conhecimento sobre as frutas do diabo e isso inclui até mesmo Nika deus do sol e a energia que move o mundo. As coisas Estão nubladas ainda, mas vamos descobrir muito sobre o século perdido nesse arco Podem anotar Mudamos para o grupo do Frank Que está parcialmente paralisado devido à petrificação de metade do seu corpo feito por S-Snake Mas ele ainda consegue falar Pitágoras pergunta aos prantos a S-Snake Quem lhe deu a ordem de trair todos Ela não responde Então pisa no pequeno Pitágoras causando uma grande explosão Que cena pesada né galera eu espero que tenhamos backups desses Vegapunks. Apesar que, como One Piece peca tanto no quesito de mortes falsas, eu fico um pouco inclinado a encarar sim a dor da perda desses personagens. Realmente, os Serafins. Se mostraram uma força muito além do esperado. Vemos então o grupo da Robin que está analisando enquanto todos estão ocupados lutando contra os Serafins. Talvez algo possa acontecer com Estela nesse período. Atlas diz que tem um laboratório que foi abandonado e fechado há muito tempo. Então eles decidem ir para esse local... Já com o grupo do Sanji, a Nami está segurando o Edson em seus braços. Brook, na sua forma fantasmagórica, diz que também vai procurar pelo Dr. Vegapunk. E temos então o início de Sanji vs. S-Shark, que desfere um soco poderoso. Mas o Sanji recebe zero de dano desse soco. Esse é o poder do amor. Que cena hein galera? Primeiro de tudo, que o Sanji chama de... Poder do amor, isso é muito legal porque o seu fator linhagem, ele é fruto da maldade do seu pai. Mas o Sanji manter os seus sentimentos vem do amor da sua mãe. Somado ao fato aí dele querer proteger a Nami, essa fala soa muito mais do que metafórica. Também é uma maneira muito legal de comparar o trabalho do Judge com o Dr. Vegapunk. O que quer que o Judge tenha feito com o Sanji, o seu corpo pode também aguentar ataques ao nível de um serafim. Ou seja, Sanji versus qualquer Serafim que você ver aqui é basicamente um confronto entre Judge versus Vegapunk. Mais que isso? Sanji tancando o S-Shark sem nenhum problema e então no próximo quadro você vê que Luffy e Zoro estão aparentemente ofegando dessa luta. É uma isca muito óbvia aí deixada pelo autor fazendo isso de propósito apenas para gerar discussões entre os escaladores de poder. Afinal, nível de força só existe na nossa cabeça. E Oda sabe trabalhar muito bem com isso. Vamos para o grupo do Luffy. O Serafim não deixa sua chama se apagar. Então eles têm uma grande dificuldade de conseguir derrotar. Os Serafins, o S-Hawk ele desapareceu da luta mudando seu alvo para os mais fracos Já que atacar os membros mais fracos do grupo vai acabar afetando toda a concentração dos mais poderosos Luffy e Lute continuam lutando contra o s bear enquanto o Sop e Zoro vão atrás <risos> do S-Hawk Kaku, Sop não envelhece essa piada Agora galera, eu me pergunto se o Luffy vai ter dano suficiente para conseguir dominar manualmente essas chamas dos serafins. Ou se eles terão que encontrar uma maneira de extingui-la. O Luffy gritando para as chamas se apagarem não soa como uma espécie de prenúncio para vocês. Ele é o Deus do Sol. Ele acabou de usar Red Hawk que até usou contra o Kaido e não teve qualquer tipo de efeito. Eu acho que vamos ter sim uma surpresa grata quanto a essas chamas. Quando o Luffy ativar o Gear 5. Uma outra coisa. Se vocês voltarem nos capítulos onde os serafins ativam os seus poderes de Akuma no Mi com o seu sangue verde. Quando s S-Hawk e S-Shark. Eles usam os poderes. A chama não é visível nas suas costas. Só vemos elas depois que eles usam o poder. Então pode ser que ativar seu sangue verde desabilite a chama, anota aí, e depois disso temos algumas bombas sendo lançadas, vemos Bonnie sentada e chorando diante da memória de Kuma que ela presenciou, e ficamos sabendo então que estes são todos os eventos que aconteceram um dia antes do famoso incidente de Egghead, no entanto as causas desse incidente começaram há três meses atrás. Em um novo flashback, nos aventuramos. Três meses antes, Mary Joyce acabou recebendo uma mensagem da ilha de Egghead. Uma pessoa misteriosa informou que Dr. Vegapunk estava pesquisando sobre o século perdido. O governo... Mundial acabou enviando alguns agentes da CypherPol 5 para descobrir a verdade, investigarem. Os agentes da CypherPol não encontraram nenhum tipo de evidência, mas todos eles não voltaram. Desapareceram no caminho de volta Agentes da CIP-7 e CIP-8 foram enviados Mas ninguém retornou Um Pouco mais tarde A mesma pessoa misteriosa Liga novamente para Mary Joyce Desta vez Essa pessoa pediu para falar Diretamente com o Gorosei E após a conversa O Gorosei se convenceu de que sim Vegapunk os havia traído Então o Gorosei enviou a Cip Zero Para eliminar Vegapunk Mas como medida de segurança No caso do Vegapunk retalhar Um membro do Gorosei Decidiu ir para lá junto com Kizaru E todas as forças da marinha Das bases mais próximas A força Indo para Egghead agora já está na mesma escala de uma guerra total. Contudo, inesperadamente, o navio do Yonkou Monkey de Luffy surge ao horizonte e atracou na ilha de Egghead. Com o um total imprevisto, o governo mundial ficou inquieto com isso. Em todo caso, galera, a conclusão do incidente de Egghead no dia seguinte vai chocar o mundo de uma forma que ninguém imaginou antes. Uau! Vamos lá galera, primeiro de tudo aqui que temos a resposta De porque o governo decidiu matar o Dr. Vegapunk A sua pesquisa do século perdido ao qual o traidor de Egghead informou a eles para manipular mais ainda as coisas O traidor, ele prendeu todos os agentes da CPI enviados para investigar Ou seja, eliminar Vegapunk nunca foi a primeira opção do governo mundial Mas o traidor... Forçou tal evento com o seu plano de fazer parecer que Egghead estava eliminando todos os seus agentes. Então Luffy quando chega em Egghead, ele já estava no meio de um grande plano de destruição da ilha e da morte do Vegapunk. Agora qual o incidente de Egghead que vai abalar o mundo inteiro? Sim meus amigos, a hora é agora. A grande frota dos chapéus de palha vai finalmente se mover... Para a guerra. Eu espero que Insama não decida usar a mesma coisa que usou contra a Sabo lá em Lulúcia. Mas adicionando um pouco mais de lenha na fogueira. O Luffy pode quem sabe até lutar e derrotar o Saturno. A única coisa impensável para o mundo convenhamos. É se um Gorosei cair. O Luffy morrendo. Um almirante morrendo. Doutor Vegapunk morrendo. São coisas chocantes. Mas todas elas são críveis para o mundo de One Piece em si. A única coisa que parece inconcebível é o status quo dos Gorosei, dos dragões celestiais, ser quebrado. Eu acho que isso abre as comportas do que o público acredita ser possível em termos de rebelião contra essa classe dominante e vai desencadear uma verdadeira guerra em grande escala contra o governo mundial, ainda mais se o Morgan das fake news Publicar a notícia do seu jornal ao seu jeito. Então como o incidente da grande frota foi pronunciado por abalar o mundo. O incidente de Egghead vai para o mesmo caminho. É a mesma coisa com toda certeza. Tá com muito feeling de Ford isso aqui. O Oda também precisa equilibrar as vitórias e derrotas. Para que a vitória... Na guerra final seja muito mais satisfatória. Você tem esse gosto realmente de vencer o Luffy. Ele não pode ter só a vitória, né, galera? Com toda a vitória antes do time skip, as derrotas em Shabold em Marineford, notem como elas foram bem mais devastadoras. As derrotas em Holy Cake tornaram a vitória deu o ano muito mais satisfatória. Já que o ano foi uma grande vitória decisiva para a tripulação, eu acho que daqui até a guerra final os chapéus de palha vão estar muito mais na defensiva. E o Oda ele vai aumentar muito as apostas. Cada vez mais. Eu realmente acho que o One Piece logo vai entrar numa idade das trevas. Temos então também a revelação. Descobrimos quem é a traidora. E ela é York. Ela aparece na frente da Estela para o nosso choque. E diz a Estela que vai se tornar um Tenryubito. Um dragão celestial. Vegapunk se espanta porque York já foi a Mary Joyce. Porque afinal eu gostaria de ser um humano tão desprezível como eles. York apenas ri e diz que o mundo só precisa de um Vegapunk. Uau, galera, vamos lá! <risos> Se vocês lembrarem bem, York foi minha primeira aposta como traidora lá no começo do ano. Mas o ele é tão formidável, no engano, que eu deixei a minha certeza de lado. E aí eu mudei para o Edson, depois eu mudei para a Lilith, mudei para o Chaka, já tava até inventando. Um do Flamengo Serafim aí na jogada. <risos> o descreve muito bem, comemos foi muito boa. Realmente difícil de se manter fiel na escolha. Agora vamos às respostas. Quando eu falei que York poderia ser a traidora na minha primeira escolha, eu me basei completamente no aspecto que York representa. Ela é a ganância e o desejo. E agora ficamos sabendo que isso não se refere apenas à sua gula sobre comer, mas também em ser o principal e único. Vegapunk. Que reviravolta maravilhosa. O Oda conseguiu fazer aqui. Claro que vocês devem se perguntar agora. Mas ela ficou petrificada. Como ela saiu então disso. E se moveu tão rapidamente. O que aconteceu? Se você voltar aqui nessa página galera. Você vai ver que ela foi muito facilmente petrificada. O resto do seu grupo depois disso, foi lançado da ponte em que estavam... S-Snake após uma explosão. Mas coincidentemente York não foi. Ela ficou para trás. Depois disso ela foi imediatamente desanimada. E foi direto para o antigo laboratório. Encontrar Shaka. Pois provavelmente já suspeitava que o Shaka descobriria aonde Stella estava. Eu acho que York pode ter comandado essa snake para despetrificá-la. Após alguns minutos. Uma boa maneira de fingir a sua morte. A percepção... Que o Oda transmitiu a nós. de York. É que ela era uma cabeça de vento. Que não faz nada. Além de comer e dormir o dia todo. Mas. Ela ainda é. Uma Vegapunk. Ela ainda deve ser tão inteligente. E astuta. Quanto o real. Só que ela também tem. A responsabilidade dessas funções corporais Portanto faz todo sentido Que ela tenha pensado em um plano como esse Outra coisa é como York pode ter se movido tão rapidamente por aí Eu acho que ela também pode ter aquele transporte instantâneo Que o Dr. Vegapunk mostrou Quando conheceu o Luffy lá no Robô Gigante O que mais me fascina É que o Oda pode apenas ter feito tudo isso Por uma piada <risos> Vegapunk abandona York e cria um novo satélite Obviamente chamando de Nova York <risos> Por que York quer se tornar um Bito, Um dragão celestial? Vejam bem galera York é o Vegapunk do desejo e ganância Esse aspecto ele é real no seu ser Ela está totalmente envolvida pela ganância Querendo ser a única Vegapunk E quer estar no pináculo da existência humana se tornando um dragão celestial a descrição dela era desejo também então na verdade faz todo sentido o que ela fez aqui toda a sua devoção ao cérebro do Vegapunk é a personalidade lasciva, enganosa e ambígua para que ela consiga o que deseja porque York é traidora ela apenas come e caga é isso que os dragões celestiais fazem tudo que o York quer agora é ficar deitada comer e dormir sendo servida em sua cama. A pesquisa de Estela sobre a tecnologia do século perdido ameaça essa vida. Então, ela talvez pensou que entraria na frente do governo mundial agora descobrindo por conta própria e fechando um acordo com eles. Para se tornar um dragão celestial e com isso continuar a sua vida de lazer hedonista. Se ela tiver acesso total a toda a pesquisa e conhecimento da Punk Records. Então esta seria a sua moeda de troca. Mas o governo mundial pode decidir apenas cortar as suas perdas e destruir tudo. Incluindo ela e Punk Records. Muito bom esse capítulo né galera. Como nascem os dragões celestiais. Muito legal o Oda colocar que esse desejo e ganância interligados é o que dá origem ao nobre mundial. Não à toa eles são os piores seres humanos que existem na terra. Se consideram deuses, mas sabemos da inversão de papel. Eles na verdade são demônios. E quer apenas fazer parte desse status quo. Manter sua ganância sendo o único Vegapunk, mas também o seu desejo de apenas comer e dormir. Como eles já fazem. Muito bom esse capítulo, eu gostei bastante e sinto o cheiro de guerra se aproximando. E você, o que achou desse capítulo? Tem teorias? Coloca aqui nos comentários, compartilha aí. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.